Fala aí galera, beleza? Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Carrara Game, trazendo sempre conteúdos divertidos pra vocês: gameplays, atualizações, novidades sobre os jogos, beleza? Mais uma vez hoje vamos trazer vídeo sobre o Warzone, porque o Warzone ele teve aquele mega pack da semana passada trazendo vários nerfs e buffs, tá? E galera, não sei se vocês repararam, mas ultimamente a gente tá numa. Era que a gente tem muitos metas Porém para rifle Então a gente tá tendo a um AK-47 do Cold War A AK-47 do MW A XM-4 Do Cold War também Entrando no meta, tá? A Fara ela foi nerfada, porém ela ainda continua Usável, tá? Jogável Muita gente usa a famosa RanSet desde a Season 1 E galera, é o seguinte Essa arma que eu vou falar pra vocês hoje Ela sofreu um buff, tá? Ela tá roubada Demais, o Hayashi Publicou um vídeo sobre ela também Tá, o Lipo Imperador Ela tá muito roubada, que arma é essa galera? É a PPSH41 Ela sofreu um o buff tá Então ela teve o um buff nos seus canos e também No seu dano, então o que acontece O dano dela subiu cerca de 5 a 10% Então ela tá deletando muito rápido A gente fez os testes dela Comparado a uma MAC10 A uma LC10, galera ela tá deletando bem mais tá então vamos dar uma prioridade aqui para ela vamos ver como que ela tá lembrando que a gente estava quase sem armas metas de sub tá e agora a gente tá com essa daí eu vou estar tá deixando o um videozinho para vocês estarem vendo como ela tá matando super rápido tanto no hipfire tanto puxando o ADS o ADS dela tá muito rápido ela tá praticamente sem recoil nenhum tá então vamos ver o que acontece no final do vídeo eu vou estar tá deixando aquela, aquela classezinha marota, porque vocês já estão acostumado, tá? Te passando o melhor loadout para ela do momento. E galera, lembrando, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal vai fazer com que você não perda nada, fique por dentro de tudo que acontece não só na Zone como no mundo dos games, beleza? Sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Ay, la concha de tu madre. Chegamos aqui ao final do vídeo, galera, e como prometido, vou passar aquele lodotezinho para vocês, tá? Galera, no momento desse vídeo, eu não tô com a arma 100% upada, então a única coisa que eu trocaria aqui é a boca, tá? Que ali tá usando o um supressor de som, eu trocaria pelo último supressor, aquele do Cold War, que é um dos melhores, tá? O cano, eu tô usando reforçado, tá? 14,8. Ele que vai te deixar mais rápido, sensacional, com uma velocidade incrível, tanto para correr tanto para puxar a mira, tá? O laser eu tô usando aquela lanterna aquela famosa lanterna isso vai te deixar muito mais rápido ah mas você não prefere o laser por conta de hipfire galera para quem não tem um hábito de ficar olhando aquela mira que a gente fica antes de puxar o ads eu aconselho usar o laser mas eu uso isso porque vai me dar uma mobilidade mais alta beleza a empolhadora usa brutal tá então ela tá saindo com a mobilidade perfeita para mim e o tambor uso de 55 balas beleza Caso apareça um loadout melhor, vocês fiquem com dúvida, mande aqui no comentário, tá? Eu vou estar trazendo aqui para vocês, sempre atualizando vocês. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se gostou, deixa aquele like para ajudar o canal. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. É nóis!